Operação Ícaro. Dez dias após o final da batalha de El Alamein, que mudou drasticamente os papéis do norte da África, as tropas de Rommel se retiraram até a cidade de Líbia, em El Alheira, no que parece ser uma longa retirada, ferozmente combatida. O capitão Gregor Macrae, da Royal Air Force, foi alcançado durante um voo de reconhecimento das posições alemães e feito prisioneiro próximo ao aeródromo de Elaheila. Você e seus homens deverão se infiltrar no acampamento e resgatá-lo. Bem, oficial, esse vai ser o seu ponto de partida. Quero que resgate Macrae e destrua o paiol situado ao sul do acampamento. Se passar pela cabeça de capturar um carro de combate, escolha bem. Neste momento, o único que não possui homens a bordo é esse. Para escapar, deverão capturar o grande avião situado na pista do aeródromo. Creio que Macrae poderá pilotá-lo. Ah, se tiver tempo de arruinar um par de estucas, isso me deixaria muito feliz. Pode retirar-se. Saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Bliterando Jogos! Hoje vamos continuar com Comandos Atrás das linhas inimigas! Hoje na missão 10. Is that you, officer? Esse é Macrae, o piloto que deveremos resgatar. Antes de começar, vamos dar uma olhada geral no cenário. Este é o 11 º vídeo desta série. Se você perdeu algum anterior, é só conferir a playlist correspondente. Muito bem, rapazes, o plano é o seguinte... Sair à espreita pela total esquerda, até a entrada do acampamento... Chamar a atenção do soldado que a vigia, enquanto um o elimina pelo outro lado. Uma vez eliminados todos que vigiam a entrada, devemos libertar Macrai. Depois, dar um jeito de motoristas chegar ao tanque. Uma vez a bordo, eliminem os pangas inimigos. Se reagrupem, destruam o paiol e se dirijam em direção ao avião. Ah, e antes de ir embora... Arruinem esse par de estupas. Entendido? Vem frente! Ok, só. I'll be right over. Consider it done, boss. Uhum. -huh. Coming. Se não quiser perder os próximos vídeos Inscreva-se, ative as notificações, e dê um like nesse vídeo. Yep, afirmativo, sá. Ok. Finalmente, some action. Halt! Opa! Halt! That's easy. Era pra chamar a atenção só de um. Just leave it to me. Come on over. I'm coming. Hart's comin'! That's easy. I'm comin'! Consider it done! I'm comin'! Mas não tem problema. Se pode escalar essa parede. Just leave it to me. That's easy. Comin'. I'm comin'. Just leave it to me. Consider it done. Just leave it to me. Consider it done. That's easy. Okay. Consider it done. Come on over. That's easy. I'm coming. Just leave it to me. Pronto. Agora, libertar Macrae. No problem, man. Is that you, officer? Okay. Yeah. I'll be right there. That's easy. Sure thing. Agora pensar uma tática para chegar ao tanque. Yeah. Okie dokie. Right away. Já sei. Is that you, officer? Be there right away. Usar o próprio macraí como isca. As you wish. I see what you mean. Be there right away. Okay. Aha. Understood. Eu vejo o que você Yes, sir. HALT! Yeah. Opa, estão vindo! Yes, Sim, Oh! Understood, sir. Consider it feito! Sim! Uhum! Quase Just leave it to me! I'll be right there! Come on. That's easy! Come on over! Oh. Yes, sir. Uhum. Just leave it to me. Ok, sir. Consider it done. Ok. Just uma curiosidade é que Macrae seria um dos comandos da equipe. E ele seria encarregado de right right pilotar over. os veículos aéreos right no away. jogo. Isso só funciona com so uma animação nas escapadas das missões. Right. Okay, okay. E é compreensível. Era muito complicado programar veículos yeah. nos games, devido às limitações da época. Run right away! Coman over. Yeah. Okay. é só seguir com cautela. Shor sure thing. I'll be right there. Okie okay, dokie. I'll be right there. Run right away. Shor sure thing. I'll be right there. Shor sure thing. Okie okay, dokie. Is that you, oficial? I see. Tom, I'm, I'm right under attack. Run right away! Ah, agora eu quero ver. Segura I'm essa. Agora o bicho vai pegar. Tome isso. Isso. Alarm! Alarm! Run right away! Oh. Right right away. Okie okay, right oh. oh. okay, dokie. E mais isso. E você também. It I'll be right there. Mata tudo, mata tudo. Agora vocês vão tudo pro inferno. It destrua tudo Consider it done. Oh. Come on. Smack. Consider it done, boss. No problem, man. Consider it done, boss. Sure thing. I'll be right there. Sure thing. Pokey dokey. Yes sir. That's easy. Consider it done. Yeah. Apartamento, ça. Right away. Finally, some action. Sure thing. Aha. Uh -huh. Understood. No problem, man. Muito bem. Yes, sir. I'll be there in a moment. Tô toda bomba, destroça. Em boa hora. Apartamento, ça. I'll be right there. Vou obliterar. away, calma lá que tá vindo. E fogo, man. Ok, toky. No problem, man. Agora seguir pro avião. Finally, some action. Right away, ok, toky. Consider it done, boss. Finally, some action. Consider it done, boss. Your thing. No problem, man. Consider it done, boss. I'll be right there. Okie dokie! Finally, some action! Oh, no problem, man! Enough. Consider it done, boss! Finally, some action! No oh, problem, man! Yeah! I'll be there in a moment! Fine, sir! I'll be right over! Fine, sir! Affirmative, sir!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 Missão cumprida oficial dispensa.